Fala, galera. Então, sul-americano tem ou não tem hífen? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que lembrar de uma regra simples. Todo substantivo composto, formado pelas palavras sul e norte, tem hífen. Então, sul-americano tem hífen, norte-americano tem hífen, sul-africano tem hífen e assim por diante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.